Olá, tudo bem? Então, vamos para mais um vídeo? Esta fórmula é mágica. Manifeste tudo o que quiser por Coney Mendes. O universo é infinito e deseja que você também seja. Em qualquer situação que você se encontre neste momento, você pode mudá-la. Você tem este poder. Quando você permite mudar a maneira como você vê as coisas, elas simplesmente mudam. Estou compartilhando com você uma forma simples para você começar a aplicar e mudar a sua realidade. Separe uma folha e escreva. Eu desejo. Escreva o seu desejo. Depois que você escreveu, diga. Em harmonia com todos e segundo a vontade divina. Na graça e de maneira perfeita. Obrigada, Pai. Você me ouviu, agora não duvide, você usou a fórmula mágica, você cumpriu toda a lei, então será capaz de realizar o seu desejo. Seja paciente, quanto mais no silêncio você esperar, mais rápido o resultado virá. Vou explicar para você saber o que fez ao repetir a fórmula, todo o processo em detalhes. Quando você diz em harmonia para o mundo inteiro, você eliminou qualquer perigo de sua conveniência que prejudique outras pessoas pois assim não é possível desejar o um mal ao outro quando você diz e escreve segundo a vontade divina se tudo o que você deseja não for perfeito para você você verá algo muito melhor do que esperava. Nesse caso, significa que o que você estava desejando não seria o suficiente ou não seria tão bom quanto você pensava. A vontade de Deus é sempre perfeita. Quando você diz, na graça e de maneira perfeita, isso guarda um segredo maravilhoso. Pedir sob a graça é trabalhar com a lei espiritual. No plano espiritual tudo é perfeito, sem obstáculos, sem inconvenientes, sem danos a ninguém, sem esforço e sem lutas tudo com muito amor essa é a verdade bom então esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado e te convido a se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito deixe seu like comente e compartilhe com seus amigos mas, se você deseja resultados práticos na sua vida financeira, é preciso que você tenha uma mentalidade de prosperidade. Por isso, eu te convido a conhecer a reprogramação Destrave Sua Prosperidade, que é uma forma simples, rápida e praticamente automática de você programar a sua mente para prosperar para que nunca mais falte dinheiro para você. O link para você conhecer está aqui na descrição do vídeo. Gratidão por ter você aqui e até o próximo vídeo.